Thank you. Canção é uma coisa muito forte no Brasil e isso é uma tradição, esse formato, é um, ele é, na verdade, um agregador, muita gente vem de diferentes lugares, né? pessoas daquele erro, pessoas que vêm, cultivam. A gente gosta de, de canção, né? a gente gosta de. de de obras novas e não tão novas, assim eu acho que o Brasil é um país que a vocação é tem uma vocação muito forte, né? Festivais acabam dando uma visibilidade muito interessante para os artistas, né? É que de outra maneira talvez demorassem muito mais tempo ou nunca tivessem a oportunidade de, de vir para os holofotes assim. né? Torço para que o festival, do fim, demore muitos anos, tenha né? longa vida e que vire uma, uma, uma marca da cidade, né? São João do Rio Preto, uma característica, que seja lembrado por isso. Né? o que revela naturalmente gente talentosa né? que a música brasileira agradece.